Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal Tech Tutos. Bom galera, hoje eu vou estar tá trazendo um programa que revolucionou a minha forma de enviar vídeos para o YouTube. Hoje eu envio uh, um vídeo 80% mais rápido do que eu enviava antes. Bom, eu tô eu tô de exemplo aqui um pro, um, um vídeo meu é, ele tá 617 MB, um vídeo de 9 minutos. Bom, o, o procedimento é muito simples, qualquer uma pessoa pode fazer. Primeiro você vai baixar, o link vai estar na descrição do vídeo para download no baixo aqui. Uh, nós vamos abrir aqui o programa, o programa Handbrake, depois de ter instalado. E já deu aqui a, a interface dele. O que você vai fazer? Você vai clicar aqui em Source, em File e selecionar o vídeo que você quer. Ele é 1920x1080, é em Full HD esse vídeo, Vou clicar aqui em Abrir. Ok, e o Destination, aqui é para você selecionar para onde seu vídeo vai, tá? você pode colocar aqui uh, no desktop, vamos colocar exemplo, já que o nome do vídeo é exemplo, vamos colocar exemplo 1, que é, que é para diferenciar para depois não causar conflito na hora de você for enviar para o YouTube ou fazer qualquer outra coisa, então, digitou, clica em salvar, já apareceu aqui, aqui não precisa mexer nada, por enquanto, pelo que eu sei, não precisa. E agora é só clicar em Start. Olha só, já vai chegar aqui nos 10%. FPS aqui, ó, frames por segundo, 80% a média de 0.786 o tempo estimado vai terminar em 3 minutos já decorreram 37 segundos e eu vou dar uma pausa aqui já vou voltar com o, com o vídeo já todo é, recodificado bom galera terminou aqui deu finish e já apareceu o vídeo aqui tá? então é só isso o processo é muito simples como eu falei para vocês agora Vamos abrir aqui para comparar Aqui o exemplo original Vamos botar ele para cá, vocês podem ver 617 MB E exemplo 1 Vamos ver aqui E agora pasmem O original 617 MB E agora o que a gente Recodificou 52 MB enviou envia um vídeo até 100% mais rápido que você enviava antes isso aqui que demorava aí umas 8 horas, agora demora aí menos de 20 minutos. Agora, você pode me perguntar, se ele recodificou e diminuiu o tamanho, pode ser que mudou a qualidade? Não, não mudou. Eu vou mostrar aqui do exemplo 1. Beleza, olha só. Qualidade 1080p. Pronto, tá aí o vídeo. Agora vamos abrir com o exemplo 1. Tem diferença, pessoal? Ah, olha, a mesma qualidade. Qualidade não mudou, pessoal, olha só que maravilha olha só então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou dá um like aqui embaixo e compartilha esse vídeo nas redes sociais para ajudar quem não sabe como enviar esses vídeos muito muito mais rápido para o youtube tá? qualquer dúvida é pode por aí nos comentários, qualquer sugestão de vídeo também pode pôr nos comentários ou entrar no blog que está aqui na descrição do vídeo é, o, o programa Handbrake também o link, vai estar tá na descrição do vídeo Tá ok? E é só isso pessoal, se vocês gostaram desse vídeo e gostaram bastante do canal Pode se inscrever no canal, valeu pra, por ter assistido esse vídeo E até a próxima, falou!